Olá, você que está assistindo esse vídeo. Hoje eu vou falar a respeito da autovalorização, de como ela pode transformar a vida de pessoas que se sentem para baixo, desmotivadas e menos que outras pessoas. Eu vou mostrar algumas dicas e segredos que vão fazer com que elas aumentem o seu potencial, a sua energia e que faça com que você realmente se reconheça, se valorize e mostre tudo aquilo que você tem para dar nesse mundo. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Rocha, esse é o canal Vidas Incríveis, sejam bem-vindos, porque agora eu vou revelar essas dicas para você. Como disse na introdução do vídeo, você deve conhecer alguma pessoa que se sinta para baixo, se sinta desvalorizada, se sinta menos que as outras. Eu sei como mudar isso daí. Eu já fui uma pessoa assim, que me sentia para baixo, me sentia desvalorizado menos que outras. Porém, eu descobri que através da autovalorização, nossas vidas podem mudar, mas muda. Sim, muda, muda, mas primeiro nós temos que nos mudar. Somente se você aceitar a mudança, você vai conseguir se autovalorizar, e a autovalorização é cheia de realizações. E uma delas é que você vai se respeitar muito mais. Sim, através da autovalorização, você vai aumentar o seu respeito em relação a você mesmo e em relação a outras pessoas. Porque você vai estar se sentindo bem com você mesmo. Você vai estar se sentindo mais amado, mais admirado, mais, com mais respeito. Então isso vai refletir em relação às outras pessoas, em relação a como elas te enxergam, e vai trazer muitas coisas positivas. Outra coisa positiva que vai trazer a autovalorização é que você vai ficar muito mais confiante, você vai conseguir realizar aquelas coisas que você deseja, almeja para a sua vida, você vai conseguir fazer tudo o que você quer. Porque você vai se sentir mais confiante, vai se sentir com menos medo de errar e mais vontade de tentar. Não só vai tentar, como você vai fazer as coisas de fato. E isso aconteceu comigo. Quando eu passei a me valorizar muito mais, eu percebi que eu fiquei mais confiante, eu fiquei com menos, com menos medo de errar e com mais vontade de tentar, de fazer coisas, de experimentar. O tanto que você que não assistiu meus outros vídeos, você pode ver que alguns Vídeos meus anteriores foram gravados em ambientes externos. Somente depois que eu aprendi a me autovalorizar, eu descobri que eu era capaz de fazer isso daí sem medo, sem julgamento e sem me preocupar com o que as pessoas iriam falar. Outro motivo de se autovalorizar é que você se sente muito mais feliz. Você vai se sentir bem com você mesmo em qualquer ocasião, em qualquer lugar, situação, aonde você estiver. Porque a autovalorização, para quem não conhece ou não entende direito esse termo que eu estou falando bastante, é o seguinte, autovalorização na verdade é um conjunto de técnicas e pensamentos que vão fazer com que você se sinta uma pessoa melhor. Mas não é uma pessoa melhor só para os outros, é uma pessoa melhor para você mesmo. Para isso, você tem que saber como se respeitar. Você tem que saber como ser mais feliz. Você tem que se sentir mais poderoso. Você tem que se sentir que você é a melhor pessoa do mundo. Porque se você não se sentir isso, quem que vai sentir isso para você? É a mesma coisa que o um cara querer namorar uma garota muito bonita e o cara se achar feio. Se ele se acha feio, como é que qualquer pessoa que estiver próxima dele não vai achar que ele é feio? Normalmente vai achar algum defeito, vai falar Ô fulano, ah, você é feio, você tem, sei lá, olheiras, você tem um... a sua boca estranha, alguma coisa do tipo Vai achar algum defeito, você é um pouco antissocial Então, a importância da autovalorização vai em vários campos Não é só na parte pessoal, em relacionamento, ou na parte profissional Serve pra tudo serve para conseguir qualquer coisa que você queira. Mas a principal delas é conseguir que você se sinta bem com você mesmo, independentemente da ocasião. A autovalorização vai nos dar a capacidade de nos realizarmos, de conseguirmos conquistar coisas e sentirmos bem com nós mesmos. Eu vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu adoro sair aos finais de semana. Eu adoro comer um lanche ou tomar um, uma cerveja, ou um shopping, em um barzinho. E para isso, eu tenho que estar tá bem comigo mesmo, porque se eu não estiver bem comigo mesmo, normalmente eu vou me sentir mal, eu não vou me sentir à vontade no lugar que eu vou, eu vou me sentir para baixo. E além disso, tem mais um fator, normalmente eu faço isso sozinho, não faço acompanhado de pessoas, uma ou outra vez sim, mas a maior parte das vezes, eu vou sozinho no, no barzinho, eu que vou conversar com o garçom, eu que vou pedir as coisas. Então, se eu estiver num ambiente que é cheio de pessoas, que normalmente andam em grupo, e eu, por estar sozinho, eu não me sentir bem comigo mesmo, toda vez que eu chegar num ambiente assim, eu vou me sentir para baixo. Mas eu não me sinto. Eu, pelo contrário, eu me sinto bem, eu me sinto vivo me sinto à vontade no meio de pessoas. Então é por isso que eu consigo me sentir bem. Porque eu me autovalorizo e me respeito. Eu sei que eu estou ali, eu sou um cliente. Eu sou mais uma pessoa que vai consumir. Não importa se eu estou sozinho ou não. O quanto eu vou gastar, o quanto eu vou consumir é problema meu. Mas qualquer outra pessoa, a nisso vai achar que é estranho. Contanto que sempre que eu chego no, nesses lugares... Sozinhos, quem nunca me viu antes vai achar estranho mesmo. Vai ficar se perguntando: pô, o que, que aquela pessoa está fazendo ali sozinha? E tal, mas passa cinco minutos e não ninguém mais está olhando para mim. Nem vai se preocupar e cada um vai voltar para sua vida normal. Se você acha que eu tô mentindo, faz esse desafio com você mesmo. Vai a algum lugar que é movimentado de pessoas que você tenha certeza que tem bastante pessoas. Fica lá um pouco sozinho Espera uns 5 minutos 5, 10 minutos Fica uns 5, 10 minutos Faz esse teste Você vai ver que os primeiros minutos vão ser estranhos Porque o pessoal vai estar te encarando Vai estar te olhando Mas você vai ver que depois de alguns minutos Vai passar a ficar tudo normal E você vai conseguir interagir normalmente Fazer normalmente o que você quer fazer ali Então esse é o segredo que eu revelei Que é a respeito de autovalorizar auto isso daí vai servir muito para as pessoas que se julgam tímidas, ou que não se sentem tão confiantes. Faça esse teste que eu acabei de falar. Faz em qualquer lugar. Se você se sentir mal, você se recua e tenta outra vez, tenta até você conseguir. Você vai ver que dentro de pouco tempo, de alguns dias, você vai se sentir muito bem ao ir sozinho em alguns lugares, frequentar numa boa e se sentir bem com você mesmo. Eu sei que a autovalorização traz um monte de coisas. Sim, traz um monte de coisa. Pode trazer algumas coisas ruins? Pode. Mas os benefícios que eu falei são mais altos do que as coisas ruins. Então, fique com os benefícios. Porque as coisas ruins, elas vão ser tiradas de lado. Seja feliz, se autovalorize, se respeite e seja uma pessoa melhor. Porque eu sei que você pode, porque eu posso e você também pode. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é fruto das minhas experiências pessoais e do meu conhecimento ao longo desse tempo. Peço por gentileza que você dê like nesse vídeo, se você gostou. Além disso, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque ao compartilhar esse vídeo ele será amplamente divulgado e ajudará muito mais pessoas a se desenvolverem socialmente. Eu agradeço por você estar assistindo esse vídeo imensamente. Mas antes, não deixe de conferir abaixo aqui as nossas redes sociais. Nas redes sociais eu desenvolvo um conteúdo exclusivo para você. Todos os dias sempre tem alguma novidade nas redes sociais. Não deixe de me acompanhar lá. Procure as nossas redes sociais. Arroba Vidas Incríveis. Eu agradeço muito por você estar assistindo esse vídeo. Ele é muito importante e eu espero você até a próxima. Muito obrigado e aguardo você. Até mais.